Elídio de Souza, contador do Rio de Janeiro, curso da professora Rita, tanto faz eleições municipais como eleições gerais, é imprescindível a realização do curso. Senão você pode ter as contas prejudicadas, que é o pior, prejudicando os outros candidatos. É o melhor e a professora Rita, por mais de 20 anos de carreira, dando aula, né? é, é o que melhor temos no Brasil.